Amigas e amigos, vamos iniciar 2016 com a certeza de que já avançamos muito e com o compromisso de continuar trabalhando com garra e coragem para, a cada dia, promover uma vida melhor para os itabunenses. Sempre priorizando um mandato transparente e participativo. Feliz Natal e um ano novo de boas realizações! Música